Olá, tudo bem? Nesse vídeo rápido, tenho um importante recado para você que está cansada de usar cremes para combater a flacidez, celulite e estrias, mas não vê resultados. Olha, esse senhor da foto é o Dr. Carlos Eusébio, dermatologista há 35 anos. E ele defende que cremes não funcionam para combater imperfeições na pele. Presta atenção no que ele diz. Não é de hoje que a indústria da beleza usa o intervalo das novelas com comerciais de celebridades dizendo que passaram tal creme e em poucas horas as rugas e estrias sumiram. Isso não existe. O segredo não está em nenhum creme, óleo ou gel mas sim em uma renovação das células através de Botox em Cápsulas. Sim, isso mesmo, Botox em Cápsulas. Você já ouviu falar da colastrina? Não ficarei surpreso se sua resposta for um não, mas fica tranquila. Vou apresentar para você o Botox em Cápsulas que é sucesso em mais de 44 países. Olha só o que dizem na mídia sobre a fórmula da colastrina. E aqui veja a história da Sandra Álvares que após ter o seu segundo filho, engordou muito e surgiram estrias, flacidez e a celulite pós-parto, que a fazia evitar vestidos curtos e shorts. Sandra conta como só conseguiu solucionar o problema depois de ouvir o desabafo do Dr. Carlos Eusébio. Ela diz, Mesmo depois de emagrecer, eu só me senti feliz quando vi sumir toda a pelanca que eu escondia dentro da minha calça. Olha o antes e o depois da Sandra. A Sandra Álvares mora em Cabo Frio, na região litorânea do Rio de Janeiro. E olha, se você quer saber um pouco mais da história da Sandra e como ela obteve sucesso com a colastrina, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link da história completa para você conferir, ok? Veja alguns benefícios que a colastrina pode trazer para você. Ela renova a composição celular. A colastrina penetra no organismo repondo o colágeno, que é perdido depois dos 30 anos de idade resgatando a saúde da pele como uma verdadeira fonte da juventude. A colastrina também controla o apetite. A colastrina, ao entrar em contato com o líquido do estômago, cria uma sensação de saciedade e diminuição do apetite desde a primeira cápsula. Ela também acaba com a celulite e com o surgimento de novas estrias. A colastrina proporciona a sustentação das células do corpo, melhorando o tecido elástico da pele, combatendo as estrias e celulites, até mesmo aquelas pós-parto. A colastrina também deixa a pele sem flacidez e rugas. Depois dos 30 anos, a pele perde sua firmeza aos poucos. A fórmula da colastrina garante um rejuvenescimento da pele, dando fim às rugas, papadas, flacidez e ao tchauzinho embaixo do braço. Olha só quem já experimentou e recomenda. Agora pause o vídeo e veja os depoimentos da Daniela Almeida, a Dani, e também a Rosângela Dark. Ambas tiveram resultado fantástico com o uso da colastrina. Como a colastrina funciona? A fórmula de colastrina atinge a derme e estimula as células a aumentarem a firmeza e elasticidade. Também evita inflamações que ocasionam manchas, celulites, dores nos tendões e músculos. Um estudo clínico com mais de 550 pacientes feito pelo Instituto Pro Juventude constatou 37% menos estrias, 89% menos celulites e 96% menos flacidez. Em três meses de uso dessa fórmula, dermatologistas e nutricionistas também recomendam. A estrutura da proteína colágeno que está presente nas cápsulas é apontada como o maior diferencial do produto. Dessa forma, a proteína atinge a derme e estimula as células a aumentarem a firmeza e elasticidade. A fórmula, portanto, possui efeito raro para proporcionar uma aparência jovem, das células mais enraizadas até a camada mais exterior da pele. Foi o que disse Fernando Saldanha, dermatologista especialista em celulite. E olha gente, no Brasil, a colastrina possui o selo de garantia e registro da Anvisa, o que é muito importante para a sua segurança e para a sua saúde. Você deve estar se perguntando, em quanto tempo terei resultados com a colastrina? Peles mais danificadas costumam ver resultados já na primeira semana. Se sua pele estiver menos danificada, você deverá notar as diferenças a partir da segunda semana. Diminuição do apetite e aumento de energia podem ser percebidos nos primeiros dias. Garanta agora sua colastrina na oferta especial para os inscritos do canal. Aproveite hoje o desconto por tempo limitado. Escolha a melhor opção para você e presta atenção nos descontos. Levando o nosso kit campeão de vendas, você pode ganhar até 55% de desconto. Compre agora Colastrina e dê adeus arrugas, celulites, estrias e muito mais. O link está aqui na descrição. Aproveite, compre agora Colastrina.